Hoje acordamos cedinho, porque temos que estar cedinho em tampa. eles enviam a data e o horário. Então, é isso, a gente não sabe onde é, tem outros lugares, né? Pode ser, poderia ser em Orlando mesmo, é. mas o nosso vai ser então. Então, por isso que nós estamos indo pra lá. O lugar é um lugar meio estranho assim, né? um shopping. Eu imaginava um prédio imponente, não, mas é um support center. Até eu imaginava com bandeira dos Estados Unidos. É, eu acho que é só para pegar a fingerprint mesmo. A little longer than a few minutes later. Fomos lá então, era realmente só colocar digital e bater uma foto. Só, só, só. E aí nós deram um recibo para nós, carimbaram lá, o que nós recebemos pelo correio. E era isso, já fomos pegar um cafezinho no, no posto e estamos voltando para Orlando agora. Depois de cadastrar os digitais, vinha a maior espera. Foi uma ansiedade sem fim. O Edson ia na caixa do correio toda vez que saía com a Lola. Tanto que ela acostumou com esse caminho e se saísse com outra pessoa, nos guiava até lá. Não. Não. fazendo isso, no mínimo, duas vezes por dia. E além da caixa de correspondências, o Edson verificava um milhão de vezes por dia o status do nosso processo no site. Meses e meses se passaram, e nada nem de atualizarem no sistema as nossas fingerprints. O Edson estava preocupadíssimo com isso. Cada um de nós lidava diferente com a cidade. Foi muito peso perdido por três de nós e muito peso encontrado por mim. Até que... 3.000 years later. Exatamente há um minuto atrás. Um minuto atrás! O Work Permit da Bela apareceu como caso um aprovado. Case was approved. Ela finalmente estava autorizada a uh -huh. trabalhar. Isabela vai sustentar a casa. E os outros não? Os outros não. Só pela! Tu não pode viajar ainda, mas tu já pode trabalhar. Oi, que linda minha né? velha. Ela gravando lá. Ah. Ops. Tá, deixa eu ver então, deixa eu ver Deixa eu botar o tempo. Oi, Bobi, vamos ler tudo. Vamos ver que eu vou te comprar Ó, qualquer coisa que tu quiser. Exatamente é um minutinho. O game foi aprovado oficialmente agora. High five do Lula! High five do Lula! High five! High five! Lula! High five! cachorro! É, receber a permissão de trabalho nos Estados Unidos é um sonho realizado. E a primeiríssima coisa que fizemos foi começar a procurar emprego. Uh, ok, então vamos ver o que a Bela precisa para aplicar. É, agora o da Bela eu acho. Com certeza que é aprovado. Literalmente é na no mesmo. 15 para na a mesma menina. hora. <risos> Já estamos vendo para aplicar no trabalho. Tá, vamos ver agora quanto tempo que, tem que demora para os outros. Vamos ver agora o universal de prensa. Talvez quem esteja vendo só esse momento final não imagine quanto preparo, planejamento, esgotamento e renúncias tem por trás desse projeto realizado. Não posso dizer que esse foi um projeto preparado apenas no último ano. Ele faz parte de um projeto de vida que se iniciou literalmente lá no século passado. Mas isso é assunto para outro vídeo. Agora começa uma nova fase em nossas vidas e eu te convido a nos acompanhar. Nos próximos vídeos eu vou mostrar a nossa documentação chegando, a busca por emprego, enfim, os passos seguintes a partir de agora. Haunted House! Mas ainda não. Divertido ver as diversas oportunidades de emprego numa cidade tão turística, cheia de parques temáticos. Sabe aquela velha piada, tu é tão feia quanto tu cobra pra assustar uma casa de três quartos? $15, $15, $15, $15. <risos> Halloween Horror Nights da Universal! E para quem como nós gosta de cultura, de curiosidades, de aprender sobre tudo, mas também gosta de uma boa zoeira, com boas risadas, puxa a cadeira, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tem muita novidade chegando a partir de agora. Mas vamos atualizando vocês, tá? Então, acompanha aí, se inscreve no canal No futuro, Isabel do Futuro vai estar assistindo isso E ela vai... Qual será que foi o meu primeiro trabalho? Hum, oh, Disney? Será? Eu acho que vai ser Universal Será? Acho que sim vamos Eu ver. aposto 5% do meu salário, seja lá qual for Que é na Universal, o primeiro trabalho e é como atendente, acho. Ou em alguma loja vendendo coisas. Meu, não tem ainda. Eu ainda não tenho o Work Permit só, a Bela. Vamos seguir procurando aqui. Tchau, tchau. Faça suas apostas. Qual vai ser o trabalho da Bela? E quem vai ser o próximo a receber o Work Permit? Eu, o Edson ou o Léo? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Continua.